O objetivo dessa aula é que você entenda como a gente vai fazer toda a fixação de painéis aí em qualquer estrutura, tá certo? Então você vai entender, alinhar esses painéis na estrutura, vai aprender a fixar os painéis, vai entender por que que numa instalação em duas fileiras eu vou ter que juntar os painéis, a gente vai entender também nessa aula exatamente como fazer a medição através do multímetro. Então a gente vai medir a tensão de um painel e vai medir a tensão de todos esses seis painéis ligados em série. Então a gente vai medir e vai comparar uma com a outra, tá certo? É bem interessante que você acompanhe atentamente essa aula, eu vou fazer aqui a fixação dos seis painéis e a gente vai entender exatamente como isso é feito, tá bom? Então vamos lá, vamos para a aula. Bem, eu vou começar fixando tá? A, a, com esse terminal aqui, é estrutura, uma estrutura de alumínio que a gente já conhece. Eu vou começar a fixar essas duas pontas aqui desse painel, vou fixar esse painel primeiro e depois vou fixar a outra ponta. Então a gente tem ali quatro terminais, eu vou pegar aqui quatro terminais para a gente poder fixar. Já estou aqui com os quatro terminais, tá? Então agora é só a gente fixar. Eu estou aqui com a chave Allen 6 e estou aqui com um alicate, tá? Um alicate universal normal, só para dar um aperto melhor no parafuso. Então vamos lá, vamos começar aqui a, a fixar os painéis.